Que as palavras do Santo Evangelho Perdoem os nossos pecados Amém. Amém Irmãos e irmãs Hoje tudo nos fala sobre a oração Sobre o diálogo com Deus Sobre a necessidade de acreditar De nele esperar Os salmos são orações que em outros tempos eram cantadas e neste salmo que nós hoje proclamamos e com o qual nós rezamos, nós encontramos três modalidades de oração. A começar pelo louvor, perante os vossos anjos vou cantar-vos. O louvor nos eleva a uma dimensão maior do que aquela dos problemas não nos fazendo fugir das dificuldades mas fazendo com que nosso olhar esteja focado naquilo que Deus realiza louvamos por aquilo que Deus realiza o agradecimento eu agradeço o vosso amor, vossa verdade a gratidão é relembrar tudo aquilo que que o Senhor realizou e é claro que isso nos enche de esperança frente àquilo que o Senhor também realizará dentro das suas promessas e da confiança que nós depositamos nele e por fim eu vos peço não deixeis inacabada esta obra que fizeram vossas mãos, a oração de súplica, oração de petição de quem coloca tudo diante do olhar do Senhor. E a oração de intercessão também carrega tamanha nobreza, porque faz com que nós nos dirijamos a Deus muito além das nossas próprias necessidades. É um olhar também para o outro. Assim como foi o olhar da rainha Esther, aquela que hoje Aparece nesta primeira leitura, no livro que carrega o seu nome Esther se torna rainha, mas ela não esquece da sua origem Quando ela começa a ver o seu povo sofrendo E mesmo agora no lugar de privilégio, ao lado do rei Ela não fica insensível Ela sabe que o seu esposo, o rei é um homem temível, porém ela teme muito mais a Deus. E nós vemos a oração que esta mulher hoje eleva a Deus, recordando os seus antepassados, Abraão, Isaac, Jacó. Então ela está ligada à sua origem. A oração que ela faz não é apenas para livrar a própria pele, para aliviar as próprias aflições. Ela evoca toda a sua linhagem, não é? Os seus antepassados, sobretudo na fé, e ela pede pelo seu povo. Aqui Esther está se preparando para falar ao rei, para que poupe não apenas a sua vida, mas a vida do seu povo. E antes de falar com aquela autoridade, mesmo que seja o seu marido, ela fala com Deus. Esther é uma prefiguração de Maria, ou seja, é uma representação daquilo que nós vamos encontrar de uma maneira muito plena em Nossa Senhora, a mulher de oração, a intercessora incessante, a intercessão. Brota de um coração que sabe que Deus olha para nós e por isso que nós também olhamos para os outros e colocamos nas mãos do Senhor, em forma de prece, aquilo que é próprio da nossa realidade. Portanto, cristãos, cristãs, que nada passe desapercebido dos nossos olhos. As notícias que nós ouvimos, os acontecimentos que nos cercam, aquilo que nós experimentamos na nossa humanidade, tudo isso pode se transformar e deve se transformar em oração. Não há absolutamente nada que não possa ser colocado em oração. Inclusive algumas pessoas dizem assim, Padre, o meu pecado é me distrair com tanta frequência, quando... Eu estou rezando, de repente me vem um pensamento e outro. E a tentação, não é? E quando pergunto à pessoa o que a perturba, muitas delas dizem que são preocupações, são coisas que de repente assaltam a mente naquele momento em que a pessoa está concentrada em Deus e de repente sobrevém uma série de coisas. Não só aquelas que que devem ser feitas, mas aquelas que aconteceram. E eu digo, como uma direção espiritual, coloque essa, essa preocupação diante de Deus. Não, padre, mas é uma tentação. Pois bem, então coloque essa tentação diante do Senhor. Peça força a Ele. Use disso como um elemento que deve enriquecer a tua oração. Do contrário, nós vamos nos enganar pensando que a oração é um êxtase constante que nos distancia daquilo que está acontecendo. Não, não. Até mesmo aquilo que talvez venha acompanhado de um, um incômodo, de uma apreensão, tem que ser transformado em prece. Porque já não é mais pensamento, já não é mais tentação, já não é mais desvio. Agora é o que eu coloco frente ao Senhor, perante a sua misericórdia. E por fim, vemos em Jesus, na sua própria palavra, a promessa que Ele nos dá diante de quem pede, de quem bate a porta, de quem procura. Aquele que pede, recebe. E Jesus não fala nem no futuro, não é? Fala no presente. Quem pede, recebe. A quem bate a porta, essa se, será aberta. Aqui ele já fala do que vai acontecer. E por fim, quem procura, encontra. A oração tem que sempre encher o coração de esperança. E é claro que a nossa oração... É atendida, mas não conforme aquilo que nós queremos, e sim aquilo que nós precisamos. Mas então não vale a pena rezar, se Deus não me der aquilo que eu estou pedindo, nós podemos então indagar. Mas não se trata disso, porque a nossa oração não é para convencer a Deus, não é para mudar a ideia dEle. A nossa oração é para que nós compreendamos o projeto dEle na nossa vida, é para que o nosso coração mude. Mas então por que pedir? E eu já me encontrei com pessoas que até construíram um pensamento muito lógico. Padre, Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Então ele está em todos os lugares, não é? Ele sabe de tudo, ele pode tudo. Para que, que eu vou pedir alguma coisa se Deus já sabe? E se ele pode, por que então eu tenho que suplicar tanto, insistir tanto? Será que Deus quer que eu peça constantemente? Meu irmão, minha irmã, ainda que aquilo que nós estejamos pedindo não seja propriamente o que precisamos, é neste momento de relação com Deus que nós nos abrimos. E é assim que nós podemos também aos poucos ir compreendendo o querer de Deus. Claro que nós podemos pedir algo específico, mas ao final, Senhor, que se realize o teu querer e não o meu. O próprio Jesus, na sua oração sacerdotal, aquela que ele dirige ao Pai no momento de aflição antes de ser condenado e preso, ele chega até mesmo a pedir que o Senhor afaste dele aquele cálice, ou seja, aquele pesar, aquela angústia que ele sentiu na sua humanidade. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua, o Senhor diz, finalizando a oração. E Jesus, neste ensinamento de oração, Vai nos falar ainda, tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. E parece um trecho completamente fora daquilo que Jesus até então estava nos dizendo. Aliás, estava até muito bom, não é? Pedi e recebereis, buscai e encontrareis, batei a porta e você será aberto, que maravilha, vamos ficar apenas com esse trecho... Mas o Senhor mostra que esta oração que se encaminha ao coração do Pai, não pode ser somente uma linha direta com Deus, desligada da vida com os irmãos. A oração tem que me tornar mais caridoso. Se eu me encontro com aquele que é o autor da caridade, que é o próprio amor, então eu devo também me comprometer com ele. E Jesus fecha este ensinamento de hoje com a regra de ouro do cristão. Aquilo que você deseja para si mesmo, deve desejar também ao outro. Aquilo que você, em outras palavras, não é? invertendo aqui, aquilo que você quer que os outros façam para você, você deve fazer ao outro. Irmãos e irmãs, Vamos pedir que a oração realmente possa nos modelar dentro do querer de Deus. E assim nós nos tornemos mais misericordiosos, mais amorosos como o coração do Pai, ao qual nós temos acesso através de Jesus Cristo, de maneira que também possamos nos lançar no agir de Jesus Cristo, que nos ensina a rezar, e nos ensina a viver. Vamos ficar em pé. E inspirados pela palavra de oração, pela palavra que nos leva à oração, vamos mais uma vez elevar o nosso olhar ao Pai, em nome de Jesus Cristo.